Oi, Supremo Ser, Almas Solares, como vai? Voltei ao canal, vamos postar aqui muito frequente. Vou falar sobre projeção astral e uh, vou colocar imagens para que você uh, possa se sentir mais inspirado em fazer a projeção astral. E eu vou explicar tudo, tem muitas coisas, vou explicar o que é como fazer e também com a sua chama gêmea, a nossa história e o que acontece com você também, você é a sua chama gêmea. Visita a descrição, tem lá os vídeos que eu faço com a Pétia, que é a minha chama gêmea, e também tem lá um, o canal de Telegram e o grupo para que você tenha uma comunidade e também notificação para nunca perder um vídeo meu, ok? Vamos lá. Como é que vamos atacar este vídeo? Projeção astral, com sua chama gêmea, como, como fazer isso? Um, vou falar aqui em específico o que é a projeção astral e como fazer a projeção astral e com sua chama gêmea, como é que isso acontece? Como é que acontece fazer com sua chama gêmea? Então, para já quero falar sobre a projeção astral. Eu não gosto do nome Projeção Astral. Parece que. Uh, parece que é algo que não é realístico. Porque, sim, a gente está-se a projetar. Só que. Não é bem como o nome fala. Na realidade, nós não estamos projetando nada. Na realidade, nós estamos. Uh, a ficar consciente dos nossos corpos que a gente tem, que a gente tem vários corpos. Temos o corpo emocional, mental, espiritual e em várias dimensões a gente tem um corpo, ok? E então, por exemplo, eu preferia chamar isso a uh, ficar consciente dos seus corpos, mas claro, não fica muito bem, então <risos> deixa lá. Então, a projeção astral é o que? Você sai do seu corpo, né? você projeta, só que lá está. Vou falar outra vez a mesma coisa. Eu não gosto de nome porque você não está saindo do corpo, você está ficando consciente num outro corpo. Logo, o corpo terrestre fica em stand-by fica à espera que você venha de volta. Senão, fica um vegetal. Está a ver? É como se. É quase como se você tivesse em coma, mas uh, um coma muito levezinho. Você pode voltar quando quiser. Uh, não dá para você se perder na viagem astral, é impossível, porque existe uma corda que está colado entre você e o corpo que você estiver. E eu não gosto do nome projeção astral, porque porque você não vai para um sítio em particular. Para sempre. Você pode ir para qualquer corpo. Você pode estar consciente no corpo emocional, ou no mental, ou espiritual, ou por aí fora. E espiritual quer dizer o quê? Quer dizer as dimensões que você nem sequer sabe que existe e Então a gente diz espiritual, só que tem para aí, sei lá, temos para aí sete corpos. Eu, no meu, na minha opinião, a gente tem sete chakras. Isso é a maneira antiga de ver os chakras do ser humano. Nós temos na realidade nove nove chakras. Então, temos nove corpos, pelo menos, por aí fora, e, e fazer projeção astral quer dizer que estamos a sincronizar com o, os outros corpos. Os outros corpos estão em uh, stand-by também. Já expliquei o que é que é agora, um, como fazer, ok? E depois vou passar a chama mim. Isso é interessante porque tem duas maneiras de fazer projeção astral. O primeiro é, a pessoa já nasce natural, já é natural, já é normal, a pessoa já nasce com esse dom. Então não há nada a fazer. A pessoa vai para a cama, fecha os olhos e se tudo estiver bem, vai ter uma projeção astral sem problema. Agora, tem pessoas, tem seres que hum, não têm esse dom e é preciso fazer algo diferente. É isso que eu vou falar. Não vou dizer tudo, porque senão o vídeo fica muito longo, mas se você uh, quiser que eu falo sobre isso, por favor, deixe o seu like, que é para eu ver se há interesse, porque senão eu não quero falar aqui para as paredes uh, e ninguém me está ouvindo, ok? Então, tem essa parte que é provocar, a gente provoca a nossa projeção astral, a nossa viagem para os outros corpos, ok? Para viajar dentro deste corpo, para outro corpo, que é, é, esses corpos pertencem a você. Então, você está viajando de um corpo para outro. Para sair deste corpo e ir para outro corpo, você tem que provocar. E para provocar, e eu vou falar isso num outro vídeo. Depois tem outra coisa. Agora vamos falar sobre a, a viagem astral e chamas gêmeas. Eu tenho falando com a Pétia e houve algo interessante que eu descobri que eu viajei com a Petia e a Petia viajou comigo, porém nós uh, nunca estivemos hiper conscientes ao mesmo tempo da mesma viagem. Então eu estive com a Petia e ela a esteve comigo, mas não foi uma viagem consciente em ambos uh, caminhos, ok? E nós chegamos à conclusão que tem uma razão para isso. Agora, outras pessoas podem conseguir fazer ao mesmo tempo e outras não. Mas eu, eu acho que tem uma razão para isso, e já conversei com ela e entendi qual é a situação. Uh, parece que quando estamos para fazer viagem astral, nós ficamos vulneráveis. O nosso corpo está vulnerável, não só a ataques físicos aqui na Terra, o que é menos comum, mas pode acontecer, mas é mais comum do Baixo Astral. Ok? O Baixo Astral, hum, eu quase me confundi uh, dizendo em desde projeção astral e eu ia dizer o Baixo Astral. Porquê? Porque os dois têm algo muito em comum. Os dois acontecem na vida espiritual. Ok? Os dois acontecem no mesmo lugar, que é no astral. E o astral, contém o baixo, o baixo Astral. O Baixo Astral você não controla, ok? E se você está entrando dentro do Baixo Astral, quer dizer que está se subjulgando às regras e às leis universais do Baixo Astral. O Baixo Astral comanda aquilo. E pronto. Agora, se você quer controlar o seu lugar, aquilo que você faz e por, e por aí fora, então você tem que uh, estar aqui na Terra. Ou meditar, não sei o quê. Mas se você for para o Baixo Astral, então já começa a ser subjulgado pelas leis do Baixo Astral. Você pensa que está, tem controle a 100%, mas não tem. Okay? É um bocado estranho. Não é como aqui na Terra. Aqui na Terra você tem mais controle. Claro que os reis aqui da Terra não deixam que a gente tenha controle até aqui. Quer dizer, não há nenhum sítio para fugir. Mas se não, o que eu descobri, eu e a Petia foi que... Um de nós fica a fazer viagem astral e o outro fica a nos proteger. Então, por exemplo, a pede viaja e eu protejo. Ou vice-versa. É por isso que não existe, pelo menos para nós, fazer ao mesmo tempo, na mesma noite. Uh, e eu tenho certeza absoluta que é por causa da proteção. A gente está a proteger ambos. Um, tal como eu falei, a gente fica vulnerável. E existem muitas leis por aí fora. E eu vou entrar em detalhe uh, sobre o Baixo Astral no, na viagem astral em outro vídeo, se houver interesse neste vídeo, porque eu nunca, eu acho que nunca falei, isso falei foi só uma vez aqui no canal, nunca falei muito. Agora, tem outra coisa que é, você, quando está para provocar a viagem astral, um, existe Efeitos secundários, só que quando você terminar a sua experiência, você vai ficar grato que provocou a situação, porque é, uma, é mesmo uma, uma experiência única. Agora, sim, pode trazer medo, pode trazer não sei o quê, mas eu vou guardar isso para um outro vídeo. Não sei se vai conseguir chegar até, até aí, mas pronto, se, se chegar e uh, eu vi que tem interesse uh, suficiente. E aí eu farei o um vídeo sobre como provocar a viagem astral e eu sei fazer isso. Eu, se quiser, faço viagem astral quando eu quiser, à hora que eu quiser. Agora, se uh, eu não me apetecer, eu nunca faço, porque já experienciei demasiado e já sei qual é, uh, o que é que acontece. E eu me sinto aborrecido quase quando faço viagem astral. Mais ou menos. E um, eu posso explicar mais sobre isso. Tem a ver com a dopamina e o DMT. Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e, se chegar, 500 likes. Mas, uh, no próximo vídeo, posso falar mais como, como provocar e posso falar também o perigo de viajar no Baixo Astral e como, o que fazer quando você está lá, ok? Para não acontecer nada de errado. E um, eu vou falar sobre isso. Portanto, ah, queria também dizer que este vídeo foi graças à Patrícia que... Uh, ela falou para mim para que a gente faça um vídeo e eu o fiz e uh, espero que vocês tenham gostado e uh, eu também posso falar sobre as minhas experiências de baixa astral <risos> do baixo astral viu como eu me confundo com uh, o astral com a projeção astral só que lá está como eu se eu fizer isso tem que haver interesse neste vídeo e, um, e vai ser um vídeo longo porque as minhas experiências foram muito muito longas e eu não quero estar aqui a aborrecer vocês, se vocês não gostarem do vídeo. Então, obrigado, almas. Nos vemos na próxima vida. Até já.